E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e a pergunta é Você acredita em espíritos, em aparições, em assombração, alma penada, satanás, inferno? Bom, se você acredita pode deixar aí nos comentários, eu não vou tratar aqui desse assunto Mas o que eu queria falar é o seguinte, eu não sei se na sua época rolou... Essa, essa parada que é a lenda da loira do banheiro Não sei se vocês conhecem essa lenda de uma mulher eu Mais por cima, vou contar mais por cima Que foi assassinada no banheiro e tal E o espírito dela ficou lá E ela aparecia se fizesse, se fizesse um ritual Se você entrasse no banheiro gritando o nome dela Xingando, olhando pro espelho, chutando a privada Mano, isso na minha época, na escola Era bagulho doido, mano na minha época, os amigos, com essa parada de lenda, sabe como é que é a escola, né? Trava na escola... Molecada, vamos, vamos, vamos lá, vamos lá, chutar, vamos lá fazer isso. Eu não sei se isso é da sua época, você tá estudando agora. Se é, se você já ouviu falar, se algum amigo seu te chamou pra fazer isso, deixa aí nos comentários. Mas na minha época, malandro era bagulho doido, era sinistro. Bom... Às 3 horas da manhã, às 3 horas da manhã em diante, ela vai aparecer. Sim, cara, loira do banheiro. Você é cagão? Então, se você tem medo, se você tem medo, não fecha o vídeo, fica até o final. Eu não tenho medo, eu sou pirado nessas paradas de, de terror. Mas eu levo susto. Eu acho que todo mundo deve levar susto. Medo não tem mas susto. Meu amigo, eu fui na naquela casa... No antigo Play Center. Eu esqueci o nome, cara. A casa... Esqueci o nome daquela merda lá. Eu tomei tanto susto. Tanto susto ali. Então o negócio é o seguinte, galera. A gente vai entrar aqui. E quando der 3 horas da manhã... A gente vai ver essa parada. Muito bem, galera. Já é 3 horas da manhã. 3 horas... Moleque! Moleque Vocês ouviram Mano, que isso, cara Que isso Vocês ouviram o grito, galera Caraca, ficou meio, meio Caralho, viado! Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu Que isso Caralho, moleque Olha isso Olha isso, galera Olha isso Caraca, ela tá aqui, viado. Caraca, ela tá no banheiro mesmo. Ela tá morta ali. Eu tô vendo pegada. Meu Deus! Que isso, cara? Que isso, mano? Que isso, cara? Viado, ela apareceu no espelho. Caraca, olha no banheiro. Véi, eu tô com medo, mano. Caraca, eu tô escutando um negócio. Escutando barulho. Eu tô, eu tô escutando barulho na casa. Caraca, moleque! Que? <risos> Maluco! Viado! Cara, eu tô escutando, cara. Eu tô escutando barulho. Será que a gente vai ser atacado? Caraca, eu tô ouvindo. Vocês estão vindo, vocês estão ouvindo. Olha isso. Caraca, meu fantasma. É o fantasma. Ele vai me atacar. Caraca, o fantasma. Meu Deus. Meu Deus. Caraca, que isso. Caraca, galera. Ela tá correndo pra tudo quanto lado aqui, mano. Será que a gente consegue matar? isso, cara? Pra onde que ela foi? Pra onde que ela foi? Malandra loira do banheiro, cara. Caraca, ela, ela, ela apareceu no espelho, mano. Olha isso, mano. Olha isso, olha isso. Deixa chegar perto. Caraca, mano. Você viu ali? Que isso, mano? Tô com medo. Será que ela vai aparecer de novo? Ele apareceu, apareceu de novo, apareceu de novo. Caralho, que troço bizarro, malandro. Como é que o cara fez isso? Cadê ela? Cadê ela? Olha só o banheiro, galera. Galera, vou tentar, vou tentar pegar ela. Tá correndo que nem maluca aqui dentro. Cadê ela? Caralho, mano. Olha, olha isso, velho. Vamos lá, vamos tentar matar ela. Nossa, para de gritar. Cara. Aqui! A alma dela! Que isso? Acabou de morrer. Caraca, apareceu outro aqui! Que diabo feio é esse? Ai! Caralho, moleque! Acho que eu matei, galera! Matei com, com um tiro de sal. No espírito. No espírito do mal. Caraca, essa fumaça tá... Que isso, mano. Eu, hein. É, eu acho que eu... Acho que eu matei ela, mano. Acabei de matar. Uh! Galera! Esse aqui foi o vídeo... Isso aqui é um, um mod que um gringo faz, ele faz de lendas brasileiras, ele já fez o Homem do Saco. É, tem o Mula Sem Cabeça, se vocês quiserem ver a Mula Sem Cabeça é bem da hora. Se quer é só pra gente brincar mesmo, você vê que o jeito é uma parada tão foda que a galera consegue fazer o bagulho de zumbi, alienígena. Um monte de coisa da hora aí se vocês quiserem ver mais mapas assim. Inclusive eu já trouxe o do Resident Evil, dá uma olhadinha no canal que ficou bem legal. Caraca, não morreu não. Tá andando aí, ó. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Aí, aí, Toma. Caraca, tem, quantos, tem quantas loiras aqui. Ih, rapaz. Tadinha. Tadinha. Você é louco, mano. Vou deixar aí na descrição se você tem GTA no PC e quiser instalar aí, instala. Ah, mas eu vou, não vou conseguir jogar online depois. É só você tirar... E é bem legal, é precisa dar uma zoadinha, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, galera. Clica no gostei, nos favoritos. Se inscreve aí no canal. Obrigado por assistir, até na próxima. E falou. Olha a fumaça que tá entrando aqui dentro, mano. Que porra é essa? Ui!